Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal E vamos para mais uma aula de pandeiro Hoje nós vamos treinar o pandeiro com o surdo O surdo é aquele instrumento gravão do samba Que marca ali ó, a pulsação, o 1 um, e o 2 A pulsação forte ela sempre vai ser no tempo 2, tá? Então é tu, tum, tu, tum O 2 é o mais forte E aí vamos embora, vamos treinar o pandeiro Eu vou estar tá deixando o áudio desse surdo na, na descrição aqui o um link do outro vídeo que vai ter esse surdo para você treinar em casa. E eu vou fazer aqui um pouquinho para você ver e vambora, embora. Se você gostar dessa aula aí você comenta, curte, compartilha e ajuda a gente aí a continuar o canal. Valeu, um abraço.